Dia 17 da viagem, dia 4 de dezembro, chegada em Okinawa Dia 4 de dezembro começou super cedo porque meu voo era 8h20 da manhã Mas antes do voo eu ainda precisava despachar a minha mala Porque a ideia era despachar direto para o aeroporto de Kansai Mas eles não faziam esse despacho no aeroporto Então eu tive que acabar despachando minha bolsa pra casa da minha tia e isso acabou complicando um pouco porque muita coisa de roupa de frio que eu não ia precisar aqui em Okinawa, eu não conseguiria pegar no aeroporto, então eu precisaria antes de voltar pra casa da minha tia, então eu tive que vir com uma mala maior do que eu planejava pra Okinawa, com saí da hospedagem por volta das 5 h 30 e aí, fui fazer todo esse desenrole. Seis horas abria o Takyubin para eu fazer o despacho. Fui lá no Takyubin, fiz o preenchimento e tudo mais. E aí, eu tava achando que a voo pra, pela Pitch, pro para Okinawa era 7kg de bagagem de mão. Ou seja, só aquela malinha de mão. Ela tinha que passar 7 quilos. Mas não, é tudo. Que você estiver levando com você, tem que pesar 7 quilos E eles conferem, gente Então eu falei, cara, hum, não vai dar 7 kg Porque só meu computador deve ter um de 2,5 meio Então eu fui lá e comprei a bagagem extra Pra despachar E aí eu despachei a bagagem pequenininha E embarquei somente com a mochila E gente, é voo de low cost mesmo Eles reclamam de Gol tá, e tal Cara, o daqui não tem absolutamente nada, nem a cadeira inclina. Foi um voo de 3 horas, então é low cost é super low cost mesmo, tudo é pago, mas assim os preços das coisas não são caros, então isso que é bom. Então, por exemplo, a bagagem despachada foi 3 mil ien Os lanches é preço que a gente paga no combine, sabe? Não, não muda muito. Então, assim, é uma coisa acessível. Então cheguei aqui em Okinawa, é, do aeroporto de Okinawa pra cidade tem o, o monorail, né, pra onde eu escolhi, então eu acabei escolhendo ficar aqui no centro exatamente pra ficar fácil de, de chegar pelo monorail E aí peguei o monorail, vim pra cá, errei um pouco o caminho, mas cheguei na hora, tava tendo maratona de narra também, o que atrapalhou um pouco os meus planos na hora que eu fui pegar, é, ver o ônibus e tal Aí falei, não, eu vou de monorail mesmo que tá tudo fechado Aí cheguei aqui e ainda não tava no horário do check-in, então eu vim e deixei só a mala aqui nessa hospedagem e fui sair pra almoçar. Então saí pra almoçar e eu tava planejando comer num lugar de peixe. Eu tava muito quente, gente, eu saí de 6 graus pra 26, só que em frente à loja de peixe tinha uma loja de ramen eu não resisti e fui na loja de ramen aí eu falei assim, tô com tanta fome, vou pedir um seto de ramen, maldita hora o seto de ramen era gigante mas era maravilhoso, gente, mas que contraditório eu comi ramen de Hokkaido em Okinawa, nada a ver moka calor e eu comendo ramen. Nada a ver também, mas é isso, era o que tínhamos. Então, almocei e logo em seguida encontrei o Teru e a gente deu uma, uma passeada aqui na Kokusaidori e na Ryodori também. Estamos agora andando na Kokusaidori. Hum, gastar uns dinheirinho aqui. É, Para quem quer comprar omiyage, aqui é ótimo. tomamos suco de chico assar, tomamos suco de goiá chico? chico assar, que que é, é um limão de afinal ah, né? limão? e é. o meu é de goiá isso hum, aqui dá medo, hein? dá medo? pode ser que seja amargo vamos ver amargo, gente nossa, bater na boca E fomos numa lojinha famosa porque tem uns gatinhos lá dentro, né, o mi -chan, Ele é o gerente da loja, uma graça, ele faz touch com a gente, cara, que bonitinho Você faz assim, ele vai lá e bata a patinha assim Sim. <risos> Olha o furoski, olha o que que eles fazem E a gente tinha combinado com um amigo do Teruya Que a gente ia encontrar ele aqui na hospedagem às quatro Então eu cheguei aqui pra fazer o check-in A gente encontrou ele e a gente foi para um destino Que ele queria ir, que é um Parque de Girações. É muito longe, gente É em Yomitã A gente pegou moto trânsito no caminho Descobri que Okinawa é a cidade dos trânsitos Que basicamente tem pouco transporte público Então a galera anda tudo de carro Então tem trânsito pra tudo quanto é lado Bom, no caminho foi uma bela vista, né? Várias, várias áreas de mar e tudo mais E aí... Chegamos lá, já assim no entardecer E ficamos lá tirando foto e tal A gente também tirou foto da lua que tava linda E o até tá falou assim Marina, você deu sorte porque até ontem tava meio frio O tempo não tava bom, você chegou e, e Tipo, abriu um dia bonitão Lá na volta a gente acabou parando pra jantar num ramen chinês. Muito bom por sinal. Gente, que tiro errado. Eu pedi um texto de caraguinha achando que teria um estresse pedaço de carague. Olha quanto veio. Ele tá rindo porque olha o dele também. Já parei uma Esperto foi o Jorge. Só pedi o um nome Meu Deus E aí a gente passou pela American Village Pra ver como é que tava tudo iluminado E cara, como tem coisa americana aqui Por causa da vila americana mesmo, né? Da base americana Tem muita coisa, muita placa Tem umas áreas assim que parece que você tá em outro país E depois paramos pra tomar um sorvete Que aqui é muito famoso, essa sorveteria Que é a Blue Cell Chegamos aqui De volta, já era. 11 e tanta da noite, então fui tomar banho e tudo mais e apaguei. Então é isso. Acompanhe as histórias pra ver tudo que tá rolando e não percam os próximos dias. Já né?